Vamos para a resolução do problema 10 da aula de secagem, problema relativamente simples, já que envolve é, a análise teórica referente ao período constante de secagem. Aqui né, é mais simples que a análise para o período decrescente. O que é que fala o problema? A figura mostra a curva de secagem de um material úmido, que deve ser seco, da umidade livre. 0,4 kg de água por kg de sólido seco até alcançar o seu teor de umidade crítica. Ah, então, observe que o problema ele não fornece qual é o teor crítico de umidade. A massa de sólido seco é 250 kg e a área exposta à secagem é 12,5 m². Calcule o tempo estimado para a secagem durante o período constante de secagem. Ah, então, aqui a gente tem uma curva de secagem, representada pela taxa de secagem em função da umidade, nesse caso, umidade livre, em quilo de água por quilo de sólido. Tá? O problema, ele, né, a dificuldade do problema, se a gente puder considerar, seria delimitar o período correspondente a essa taxa constante de secagem, né, que o próprio gráfico já fornece para gente essas informações. Tá? O que, que o problema fornece de dados? Fornece a umidade inicial, onde a gente vai considerar a secagem, 0,4 kg por quilo. Fornece a massa de sólido seco, 250 kg. Fornece a área exposta à secagem. Então Seria a área onde vai ocorrer a migração de água da superfície do material para o ar de secagem. E é pedido que seja estimado o tempo correspondente a essa secagem no período constante. Ah, então ah, a gente sabe que por se tratar do período constante, né, de taxa constante de secagem, essa, só, essa secagem ela vai ocorrer de uma umidade dentro da faixa correspondente a esse período, até atingir uma umidade crítica. Tá? O problema não fornece a umidade crítica, mas a gente pode fazer a leitura no próprio gráfico. Tá? Então aqui, ó, a umidade, o, taxa constante, é delimitada por X, x1 e. Xc, que seria a umidade crítica. Tá? Não fornece o valor, mas a gente pode fazer a leitura que dá 0,2 kg por kg. Então, a taxa constante ela é delimitada pelas umidades de 0,4 e 0,2 kg de água por quilo de sólido seco. X1 e Xc. Então, o problema já está basicamente resolvido, tá? já que quando a gente trata de taxa constante, período de taxa constante, a gente não vai ter variação da taxa de secagem em função da umidade do material, desde que a gente esteja considerando esse período correspondente ao período constante. A, a leitura no gráfico fornece para a gente uma taxa de 1,6 kg de água por segundo metro quadrado. O período de taxa constante de secagem, né, a partir da equação da secagem, né, a gente vai ter é, dx sobre n, onde n é a taxa de secagem e por se tratar do período constante, ela pode sair da integral. Então a gente vai ter esse valor saindo da integral, integral de, de dx de x1 a xc. Ah, então a gente obtém a equação correspondente para, para a definição do tempo de, durante o, o período constante, tc, vamos chamar de tc. Substituindo as variáveis, a gente determina qual é o valor correspondente. Tá? Então, aqui a resposta seria 2,5 horas, 2 horas e meia de secagem.